A UFSM, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande, Universidade de Santa Cruz do Sul e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, desenvolveu o rodo UVC, que utiliza a radiação ultravioleta para combater bactérias e vírus nos hospitais. Isso acontece por causa que a radiação ultravioleta penetra no vírus e destrói as suas camadas de gordura, deixando ele exposto. Também modifica o seu DNA, o que causa a morte do vírus. O projeto é desenvolvido pelo grupo ITEC Corona, uma frente tecnológica criada para atuar no desenvolvimento, adaptação e construção de soluções científicas e tecnológicas de baixo custo para o combate e prevenção da Covid-19. O custo atual de toda essa estrutura que é feita de pelo PVC é em torno de R$ reais. E a gente estipula que o custo final dele, já com a lâmpada, vai ser em torno dos R$ reais. Até o final de maio, o RODO já deve estar em fase de testes nos hospitais. Depois que a gente finalizar todo o projeto do RODO Verde, já tiver todas as conclusões científicas, a gente vai disponibilizar todo esse projeto pronto, a forma de montagem e uma cartilha de utilização e prevenções de segurança, para poder fazer com que outras pessoas, em qualquer lugar do estado, do país ou até do mundo, desenvolvam um protótipo igual a esse e doem para uma instituição de saúde.